Cinco dicas de exercícios que você pode fazer em casa ou na academia. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se. Dá esse joinha e compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que você vai se amarrar. A metodologia que eu irei utilizar hoje é a metodologia onde eu irei fazer o passo a passo de cada exercício, depois eu vou colocar um tempo para você fazer esse exercício e depois que você terminar esse exercício, você vai lá embaixo nos comentários e vai colocar o comentário de cada um dos exercícios Quantas repetições você conseguiu fazer, se ficou difícil, se não ficou difícil. E se você quiser minha ficha de treinamento, eu vou deixar lá embaixo nos comentários ou na descrição desse vídeo. É uma ficha de treinamento durante duração de um ano, com cardápio nutricional, ganho de massa magra, emagrecimento. Vai estar lá embaixo, na descrição, o número do WhatsApp. A partir de R$ reais por mês, você tem essa ficha de treinamento e a minha consultoria, tá? Não é somente a ficha de treinamento, o cardápio, mais a minha consultoria para tirar todas as suas dúvidas sobre os exercícios. Vamos começar a primeira fase. Eu vou dividir em três fases, tá? Ou melhor, em cinco fases. São cinco exercícios, cinco fases. O primeiro exercício que nós iremos fazer é que eu vou explicar o passo a passo aqui, são exercícios para as pernas. Pernas se localiza aqui embaixo, em cima são as coxas. Eu vejo que muitas pessoas cometem o erro de achar que perna é um todo. Não, pernas embaixo e nessa parte aqui, acima do joelho, são as nossas coxas. Como trabalhar as panturrilhas? Existem três maneiras que eu gosto de trabalhar as panturrilhas. Hoje eu vou utilizar essa parte aqui, a parte que você mais visualiza a panturrilha quando está de frente. Como? Você vai abrir os pés assim, apontados para fora. Faça essa posição. Professor, qual é a largura que eu devo ficar? Abrir bastante as pernas? Não, não abra bastante. Eu quero que você feche as pernas. Tem que estar mais estreitos, calcanhar, os calcanhares eles devam estar mais estreitos do que a largura do seu quadril. Então, o calcanhar não pode estar mais aberto do que o seu quadril. Ele tem que estar mais estreito. Sempre a ponta dos dedos dos pés apontados para fora. Os joelhos têm que acompanhar a ponta dos dedos dos pés, senão você vai ficar com o joelho voltado para frente e a ponta dos dedos dos pés para fora. Resolvido isso? Conseguiu fazer? Então, vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É você colocar ambas as mãos na linha da sua cintura e ficar na ponta dos dedos dos pés, volta. Ponta dos dedos dos pés, volta. Ponta dos dedos dos pés, volta. Você observou que quando eu volto, eu descanso, correto? Eu vou lá em cima, depois eu desço e descanso. É justamente esse descanso que nós iremos abolir nós iremos tirar esse descanso do treinamento e você é, é assim eu vou deixar bem claro eu faço tudo bem devagar que é para você aprender a malhar eu não quero que você só fique repetindo o movimento quero que você entenda e sinta o movimento então presta atenção nesse ponto que eu quero que você sinta ao invés de você descansar você vai subir Descer, subir, descer, subir, descer. Faz comigo, vamos lá. 3, 2, 1. Acompanha. Sobe, desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Desce, sobe. Conseguiu fazer? Sentiu a sua panturrilha sendo trabalhada? Então agora você vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o cronômetro e eu vou colocar para você fazer esse exercício durante 30 segundos, só 30 segundos, esquece esse negócio de ''Ah, professor, quantas repetições?'' Não temos número de repetições. O que eu quero é que você aprenda a fazer o movimento e sinta bastante, mas para fazer tem que ter sempre a liberação do seu médico, isso é importante. Então vamos lá, 30 segundos vai ter uma contagem regressiva e nessa contagem regressiva, ao soar o alarme aqui, você vai iniciar fazendo o exercício desde o momento que tem a liberação, sempre do seu médico. Vamos lá, soltei e cinco segundos: 3, 2, 1. Subiu, fazendo o um movimento, sobe e desce. Só vai subir e descer, somente subir e descer, subir e descer, subir e descer, descer para você sentir bastante. Vamos lá, falta um. Poucos segundos. Já chegamos aqui a 15 segundos. Continua. Você não vai parar. Continua. Vai fazendo. Tá sentindo a panturrilha? Aí você depois vai lá embaixo nos comentários e vai colocar Primeiro exercício, senti bastante minhas panturrilhas. 2, 1. Um. Parou. Conseguiu sentir as panturrilhas sendo trabalhado dessa maneira? Lembre-se, nós fizemos a parte interna das panturrilhas. Tem a parte externa e tem a parte posterior, que é a parte de trás. Neste vídeo, neste treino, nós só vamos fazer a parte interna da panturrilha. Aí, nos outros treinos, eu vou passando os outros segmentos da nossa panturrilha. O segundo exercício, nós vamos trabalhar um membro inferior, um membro superior. Tá ok? Assim fica fácil para vocês também conseguirem seguir e aquelas pessoas que são iniciantes, estão começando agora, não vão ter a dificuldade. O próximo exercício que nós iremos fazer é o exercício para ajudar a endurecer essa região aqui do braço, essa região aqui. Como é que nós vamos fazer esse exercício? Eu vou pegar o peso. Estou aqui com meus... Dois pezinhos, e vou fazer o seguinte: ambos os, as mãos, as palmas das mãos apontadas para frente, assim. Vai segurar o peso, os cotovelos eles têm que estar à frente da sua barriga, não pode estar aqui do lado ou atrás. Eu quero ir trabalhando com os cotovelos à frente, assim da barriga, e aí você vai fazer simplesmente esse movimento aqui, ó. Subir, contrai aqui em cima o máximo que puder e volte lentamente. Subiu, não descansa embaixo. Contrai e volte lentamente. Eu vou virando para você poder ver o movimento. Subiu, contrai e volta à posição inicial. Somente fazendo esse exercício. Mas não para aqui embaixo, não. Quando você fizer o exercício, tenta fazer o exercício de maneira que você sobe, contrai e já desce. Desceu, chegou no limite, voltou, sobe, contrai e desce. Eu nem fico parado aqui embaixo, esperando para poder dar aquele impulso, não tem isso. Como eu também não fico aqui em cima descansando. Aqui em cima já não está mais trabalhando, por isso que eu falo. Contrai o máximo, aperta o máximo e aí você volta lentamente, descendo. Chegou embaixo, já não está mais trabalhando aqui, já sobe mais uma vez. Conseguiu entender como é que você vai fazer? Então eu vou colocar aqui mais uma vez. E eu vou colocar em média para esse exercício 30 segundos. Vamos trabalhar com 30 segundos que eu acredito que você consiga fazer com segurança. 2, 1, um, Vai! Sobe, contrai lá em cima, desce lentamente. Aí você vai subir, contrair lá em cima e descer lentamente. Fazendo este exercício, você vai tonificar a região dos seus bíceps. É isso que eu quero que você trabalhe. Tríceps é a parte de trás do seu braço, aquele responsável do tchauzinho. E bíceps é a parte da frente. Contagem regressiva, 3, 2... Um, zero, Isso aí. Conseguiu fazer esse nosso segundo exercício da dica de hoje? Então, não se esqueça. Vai lá embaixo nos comentários e coloca, Professor, eu senti. Se você tiver com preguiça de escrever agora, espera o vídeo terminar. Vai anotando aí, numa folha de papel, quantas repetições você conseguiu fazer, até para servir como base para você, quando não estiver com o seu cronômetro. E aí você vai entender que você faz de tanto a tantas repetições. Viu como é que não é o professor que determina quantas repetições você tem que fazer? Nós aqui utilizamos, utilizamos um parâmetro de 30 segundos, mas aí você pode utilizar o parâmetro de um minuto. Então, se você em 30 segundos conseguiu fazer 12 repetições, automaticamente pode ser... Pode, pode vir a acontecer que você consiga fazer até mesmo 24 repetições. Mas como você vai estar cansada, eu creio que você chegue até umas 18 repetições. Entendeu como é que funciona? Não é o professor que determina quantas repetições ou qual a carga que você vai utilizar. Mas se você começar a entender, conhecer o seu corpo e aí fazer o treinamento. Por isso que eu falei aquilo, que eu não quero ninguém aqui imitando o que o professor passa. Eu quero que vocês aprendam. Isso é o mais difícil, é aprender. Mas eu tive a possibilidade de estudar muito, de desenvolver técnicas, para passar da maneira mais simples possível, para que você não tenha dificuldades na hora de malhar em casa. Vamos ao nosso próximo exercício. Vamos fazer um exercício para trabalhar agora o meio. Olha que legal. Nós trabalhamos parte inferior, trabalhamos superior, que foi o braço. Agora eu quero trabalhar essa parte aqui, a parte da minha barriga, a região que todas vocês me pedem. Professor, eu quero eliminar a barriga. Como é que nós vamos fazer isso? Vou botar o pezinho para lá. Vamos fazer assim, olha. Eu vou colocar um, uma dificuldade nesse exercício. Você vai deitar... Aqui vai ter que deitar, tá bom, gente? Não tem como fugir disso. Tem que deitar. Deitou. Você primeira coisa que você vai ter que fazer é ambas as mãos nas laterais do seu corpo. Deixa eu preparar aqui. Ó. Ambas as mãos nas laterais do seu corpo. Você vai elevar as suas pernas, ambas as pernas assim, num ângulo de 90 graus. Então, aqui a perna perna e coxa, tá? Então são as pernas. A coxa vai ter que estar alinhada com o meu quadril. Minha coxa não está nem à frente, muito menos atrás. Ela está alinhada com o quadril. Como é que eu vou fazer o movimento agora? Somente esse movimento aqui, ó. Vai com a perna direita, estica, vai lá embaixo, volta. Vai com a perna esquerda, estica, vai lá embaixo e volta. E aí eu começo a fazer um movimento devagar é esse movimento aqui ó que eu quero que você faça estique bem a sua perna isso e volta estica e volta esse exercício é o abdominal inferior que eu costumo dizer abdominal bicicleta que é aquele que simula como se nós estivéssemos andando de bicicleta conseguiu entender esse exercício então agora eu vou fazer o seguinte para esse exercício eu vou colocar aqui 30 segundos vamos trabalhar com 30 porque eu quero que vocês aprendam Aqui o intuito é que você aprenda a fazer o movimento. Está aqui até agora, porque está curtindo essa aula. Dá o um joinha, compartilha com aquelas suas amigas, aquele grupo do WhatsApp. Manda para eles lá, para eles também fazerem, aprender aqui com o canal Professor Emílio Júnior. Em breve, novidades aí. Professor Emílio Júnior, sempre cheiroso. Quem conhece, sabe. Quem não conhece, vai ter aí os perfumes Emílio Júnior em breve. Vamos lá. Vamos soltar aqui contagem regressiva, começou, vai lá, faz o um movimento lento, devagar, não tem pressa, lembre-se, quanto mais devagar você fizer o movimento, Maior seriam ou serão as fibras que você irá recrutar na hora de fazer o exercício Você não vai trabalhar em explosão Mas sim resistência e força E é o que nós queremos Trabalho de força e resistência Para tonificar e ficar durinho Vamos lá, aquela contagem regressiva que já está acabando 2, 1, 0 Foi rapidinho Eu quero que seja rápido mesmo para poder ficar mais dinâmico Porque temos outros exercícios para fazer Pegou? Perfeito? Legal? Sentiu a parte inferior? Vai ter gente que vai falar assim, professor, eu senti mais as coxas. Claro, você vai ter que aumentar o tempo de exercício que você estava fazendo para que sinta a parte inferior do abdômen. Mas isso não é problema, é só aumentar o tempo. Fez 30 segundos, vai para um minuto. Fez um minuto, não sentiu nada, 1 um minuto e 30. Fez 1 um minuto e 30 e assim você vai subindo, tá bom? Vamos lá. O próximo exercício que eu vou fazer é com o próprio peso corporal. Só que você vai ter que ficar de joelhos. Isso eu sei que é difícil para muitas pessoas. Professor, eu não posso ficar de joelho. Eu não tenho condições de ficar de joelhos. Como eu vou fazer esse exercício se eu não posso ficar de joelho? Aí você não vai fazer esse exercício. Eu vou ensinar uma outra metodologia daqui a pouco, para você poder fazer o exercício, tá? Então nós já fizemos o primeiro, panturrilha, o segundo, o bíceps, o terceiro, que foi a bicicleta, agora é o quarto, que são para os peitorais, levanta peitorais. Como vamos fazer para levantar os peitorais? Vamos ficar o seguinte, de joelhos, assim como eu estou, os joelhos sempre alinhado na linha do quadril. Eu não estou nem com o joelho muito lá atrás, ou muito à frente. O joelho, ele tem que estar alinhado à linha do quadril. E aí eu vou colocar meus... ambos os braços à linha dos ombros, ficando aqui, ó, à linha dos ombros. Um pouquinho mais à frente do que a linha dos ombros. E eu vou flexionar, dobrar os meus cotovelos o máximo que eu puder, chegar quase encostando o meu peitoral em contato com o chão e volto para cima entenderam? não é para trás é para cima, então aqui ó, desci lentamente e vou para cima isso, mais uma vez para vocês entenderem desceu lentamente contrai bem o abdômen bumbum continua alto para cima feito isso nós iremos soltar aqui o nosso aplicativo que você vai fazer agora Vamos lá? Foi. Desce lentamente, com toda a calma, paciência. Faz força nesse braço, que é para você trabalhar bem essa musculatura. Faz essa força, aí você sobe e desce, sobe e desce. Simples assim. Vai anotando tudo isso que eu estou passando. Isso aqui não deixa de ser uma ficha de treinamento, gente. Ó, olha a esperteza, olha a esperteza. Você é esperta, você não é boba. Então anota aí que é para você poder se guiar. E parou. E aí, sentiu peitoral? É para sentir o peitoral. Se não sentiu, professor, não senti meus peitorais, só senti meus braços. Meus braços estavam tremendo. Então a gente tem que fortalecer mais os braços. E aí para fortalecer mais os braços é aquilo que eu falo. Tem que pegar mais um pouquinho de exercícios para braços. Por isso que eu tenho a minha ficha de treinamento dividido por 365 dias, é um ano de ficha de treinamento, onde você vai pagar a partir de R$ 42,00 ao mês. Vai ter 12 cardápios divididos pelos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Olha, são vários cardápios, fora o que o nutricionista for colocando ali como atualizações. Então, você já está no mês 5 Aí você volta lá no mês um que tem uma atualização naquele cardápio, tem uma atualização naquele treinamento. Muita coisa legal, a partir de 42 reais, Na boa, 42 reais, poxa, metade de muita academia por aí. As academias aqui no Rio de Janeiro estão tá tudo acima de R$ 90 e por aí vai. E você vai malhar em casa com um profissional que montou aquele programa de treinamento, que está passando passo a passo aqui para você entender. E lá é o programa de treinamento. Aliado à dieta E aí a minha consultoria Que você vai pegar o WhatsApp Vai entrar em contato vai falar Professor, o exercício do mês tal eu não consegui fazer Tem como me explicar como eu posso fazer diferente? E eu vou explicar Eu vou explicar a você Gostou? Então vai lá embaixo Que eu vou deixar o número do WhatsApp E aí você entra em contato com a Daniela Com a Vânia, quem tiver lá Para você poder adquirir esse nosso serviço Vamos lá Vamos agora fazer o exercício conhecido como crucifixo. Só que esse crucifixo eu vou fazer em pé e vou utilizar carga. Ele também vai trabalhar peitorais. Só que, mas sempre tem o só que, só que, esse só que que não é sake, que é aquela bebida japonesa feita de arroz, não é isso, nós iremos ainda dificultar, porque eu quero trabalhar minhas coxas, mas também quero trabalhar meus peitorais, minhas costas, meus ombros e meus braços e meu abdômen, com um único exercício. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te mostrar. Vai fazer o seguinte, você vai abrir as suas pernas mais largo do que a largura dos seus ombros. Vai flexionar, flexionar é dobrar as pernas, dobrou as pernas, assim como eu dobrei as minhas. Vai abrir ambos os braços, dessa forma. Ó, tenta não ficar assim, tenta não ficar assim. Então você vai olhar e vai analisar. Ah, tá certinho? Tá. Ok. Agora que tá certinho, você vai fazer esse movimento aqui, ó. À frente, tocou, vai lá atrás, joga tudo para trás e tenta alinhar e pô, volta. À frente, Atrás, à frente, atrás, mas mantendo ó, o posicionamento do agachamento sumou em isometria. Vai fazer só esse movimento aqui. O que pode ficar mais difícil, o que pode piorar nesse exercício? Nós vamos utilizar a carga. Professor, eu não tenho peso. Como é que eu vou fazer esse exercício em casa se eu não tenho peso para poder segurar? É bem simples. Você que não tem peso... Deve ter o um saquinho de feijão, latinha de ervilha, latinha de condensado ou mesmo duas garrafas PET dessas de água, não pode ser de vidro. Você pode utilizar essas garrafas PET para fazer esse exercício. Então, vamos lá? Eu vou colocar aqui o dispositivo e vou fazer junto com vocês. Contagem regressiva, abriu, aqui, abaixou. A frente, atrás. A frente e atrás. Vamos lá. Tenta manter. Ó. Vai ficar difícil? Vai, porque você está com peso. Então, tenta manter o equilíbrio para não acontecer aquilo de um braço ir para cima e o outro para baixo. Vai vir a contagem regressiva, hein? Sete, oito. Vamos lá. Isso. Três, dois e... Um, parou, volta à posição inicial. Eu vou deixar o peso aqui do lado. Observaram como é que você trabalhou? Abdômen, porque você teve que, ao ficar nesta posição, você primeira coisa que você fez foi trabalhar coxas. Trabalhou bastante coxas. Segunda coisa, contraiu o abdômen. Terceira, projetou o peitoral. Quarta, trabalhou os ombros, a parte anterior, a parte da frente dos seus ombros. Depois, fez a extensão dos braços. Você trabalhou braços. Depois que você trabalhou braços, você jogou para trás, trabalhou costas, veio para frente peitorais. Olha quantos grupamentos musculares você conseguiu trabalhar com um único exercício. Essas técnicas que eu trago para que você faça em casa com segurança são técnicas que você consiga realmente resultado, por isso que eu peço tanto que vocês primeiro tenham sempre a liberação do seu médico, e aí vocês prestem atenção nessas aulas passo a passo, que isso que eu estou passando aqui para vocês, eu chamo do pulo do gato, que é o que eu, muitos profissionais infelizmente não passam, eles simplesmente fazem um movimento e mandam vocês replicar esse movimento. E aqui a questão, não quero que você replique o movimento, eu quero que você aprenda a fazer o exercício, para que você consiga fazer com tranquilidade na sua casa, sem termos problemas futuros. Então ficou assim, panturrilhas, anota aí, primeiro, da tá nossa lista, panturrilhas, a parte que nós trabalhamos, ó, essa parte interna da panturrilhas. Fizemos o primeiro exercício de panturrilhas. O segundo exercício, nós fizemos foi o bíceps com o halter, simulando o halter da academia, que é aquele pezinho que você pode ter aí na sua casa, como eu falei anteriormente. O terceiro exercício... Nós fizemos a bicicleta, então a bicicleta que é um exercício maravilhoso para trabalhar a parte inferior, aquela barriguinha de avental ou aquela barriguinha projetada, nós trabalhamos com a bicicleta, ainda trabalhamos também muito mais as coxas. O outro exercício que nós fizemos foi o supino. Eu não vou dizer supino, mas a flexão de braço, simulando como se estivesse numa academia fazendo o supino. Então nós fizemos flexão de joelhos, utilizando os joelhos para nos apoiarmos e fazer a flexão. Calma que eu não esqueci não, professor, e quem não pode fazer, lembra que eu tinha falado que eu ia mostrar? No final agora eu vou mostrar para você. E o último agora dos exercícios foi o crucifixo, só que o crucifixo utilizando a isometria isometria é quando nós ficamos parado no mesmo local para fazer com que o estímulo muscular daquela região que está parada. Isometria. E aí fizemos o outro exercício dinâmico em cima. Quem não pode fazer o exercício como eu fiz de joelho, pode fazer assim: ó, presta atenção. Vai deitar, vai pegar. Ambos os pesos, deixa eu preparar aqui, posicionar o meu microfone para não atrapalhar, vai pegar ambos os pesos com as mãos, vai fazer a extensão do braço e voltar. Faz a extensão do braço e volta, faz a extensão do braço e volta. Fazendo isso, você também vai estar trabalhando bastante essa região do seu peitoral. Só cuidado para não bater o cotovelo quando for em contato com o solo. Professor, minha cama é dura, eu não consigo deitar no chão, eu posso fazer na minha cama que é dura? Pode, desde o momento que seja uma cama dura e não seja aquelas camas de mola, tá bom? Tem que ser uma cama dura, tipo aquelas camas ortopédicas. Aí você pode fazer o exercício. Professor, eu não consigo fazer esse exercício deitado. Tem outra forma de se fazer? Em um outro vídeo, eu vou mostrar as formas adaptadas para cada exercício que nós iremos trabalhar aqui no canal. Gostou? Mais uma mega aula maravilhosa. Então eu te peço, se puder ser membro do canal, vai ajudar muito esse canal aqui, ajudar o professor com que eu possa fazer investimentos em novos materiais, em novas aulas, em várias outras coisas que, no final das contas, são benéficas para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Se desejar adquirir minha ficha de treinamento completa de um ano, entre em contato através do número do WhatsApp a partir de 42 reais ao mês. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque além dos treinamentos, você ainda vai ter também a questão dos cardápios. São 12 cardápios com vários tipos de alimentos para que você possa tirar o máximo proveito. Sou o professor Emílio Júnior, não se esqueça, siga lá no Instagram também @emidiosrj. Até nosso próximo encontro.